Agora chegamos na última questão que vamos comentar sobre esse tema, então 142. Ela é bem direta e rápida. Eu vou desenhar, representar, representar graficamente isso, para que vocês possam entender. Ele está pedindo qual é a equação da reta perpendicular à reta y menos 2 igual a zero, passando pelo ponto P3 e 1. Fazendo. Vamos fazer o 1. sistema de eixos, agora sim ortogonais a reta y-2 igual a zero ela é paralela vou fazer de outra cor na verdade isso aqui é y igual a 2 vamos marcar aqui ó. ela é paralela a x tá? passando por, pelo ponto 2 eu vou marcar esse ponto aqui p 131 um dois três e um este é o ponto P tá? a reta para que ela seja perpendicular a esta ela vai ter que ser paralela ela tem que ser paralela ao eixo y tá? portanto ela tem que obrigatoriamente passar por x apenas ela vai ser também uma vai ser constante em x Tá? Desta forma, podemos escrever que ela é lá, x igual a 3, tem que obrigatoriamente ser isso, tá? Podemos escrever assim, x menos 3 igual a zero, de forma geral, né? Pronto, resolvido. Graficamente fica mais fácil de enxergar. Né? E aqui é a única maneira dela ser perpendicular a esta reta. Certo, pessoal? Então, obrigado por acompanhar até aqui. Até mais!